Às vezes você tá assistindo ao o filme, você tá até curtindo ele e de repente o final só te decepciona. A gente vai falar exatamente sobre isso hoje. Sou o Miki. Sou a Júlia. E esse é o TV em cores. Hoje quem veio pedir like é a Jones e a Jones tá aqui muito carintinha, então por favor dê um like nela pra ela ficar feliz. Não esquece de se inscrever no canal se não é inscrito, não é amor? E apertar o sininho, Sim. o Janis não está muito afim de falar hoje, mas aperta o sininho, gente, que com ele, notificação de vídeo novo, chega para você. Vamos lá, Janis? Vamos. Acho que vamos. Acho que vamos. Primeiro final decepcionante, isso porque o começo foi bom, é o último Quarteto Fantástico, ou como eles escrevem lá, né, Quarteto Fan... 4 sei lá como é que fala aquilo ali. Eu mas tá é horrível. E assim, eu gostei muito do início do filme, eu gostei do tom de terror, assim, meio dark que eles pegaram, porque o Quarteto Fantástico, quando eles voltam pra Terra, eles sofrem umas mutações, Sim. assim, bizarras, sabe? Tem toda uma cena muito pesada deles se recuperando, e eu ia gostar do filme até aquele ponto, que é a batalha final, que é só um blockbuster barato, gente, não tem sentido nenhum. Nenhum, assim, estragaram tudo. E é uma baita de decepção por um filme que poderia ter sido muito bom. E, inclusive, boatos dizem que não foi culpa do diretor, foi coisa da Fox que trocar o final. E a gente já viu que, assim, o final da Fox não é muito bom a gente ver com Fênix Negra. E anteriormente tinha todos os X-Men que vão comprar um, dois e um, três levemente sofrido É, o três eu não gosto tanto, mas é isso. A Fox não é muito boa desses finais e Quarteto Fantástico, Quarteto Fantástico <risos> foi mais um desses exemplos aí. Falando também de filme de super-herói, eu vou falar de Batman versus Super-Homem. Putz, não é só o final, assim, pra mim, não é só o final. Eu tava curtindo, eu tava achando divertido, tipo, eu achei meio, meio, meio bagunçado, mas eu achei engraçado, porque eles estavam toda hora se batendo, eu adoro quando o Batman e o Superman fazem isso. É super UFC, amiga. Ai, amiga, mas aí não tem não tem os poderes, não tem as roupinhas, não tem todo aquele poder. Exatamente, eu olhei aquilo e falei o que tá acontecendo. Sério, é, eu acho que Batman vs Super-Homem, os momentos onde eles estão como Clark Kent e Bruce Wayne, são incríveis. Vai. O problema é o resto. É, o problema é a gente tem que chegar a esse se benzer assim, jogar aquilo dali pro fundo do mar. Sério, sabe? pra mim, uma luta final que dura, sei lá, 20 minutos, é uma luta final que não faz sentido. E será uma luta final onde os personagens principais são os bostas. Quem resolve tudo é a mulher que chega 10 minutos antes do roteiro acabar, sabe? Eu, meu Deus, que coisa. Zack Snyder. Zack Snyder. Zack Snyder, por favor, pare! Não está dando sério assim. E é isso. Se você quer fazer um filme canastrão, faz! Não tem problema. Tem gente que gosta, eu adoro filme canastrão, sabe? Mas não força umas coisas pra fazer um roteiro dark com um fundo escuro e umas brigas falando o nome da mãe dos caras. Cara, pra quê? Pra quê? Bem, ó, gente, todo esse. esse... <risos> Esse absurdo aqui que ele falou, eu concordo. E é isso. Eu acho que todo mundo tem que ficar completamente abestalhado com aquele final horrível Sim. daquele filme. Mas Bruce Wayne conversando com Clark Kent sempre vai ser incrível. Então eu dei essa colher de chá pra esse filme. Só essa. <risos> A gente vai continuar aqui com sofrência de super-herói, no caso, super-vilão, né, que eu vou falar do final de Venom. E eu curti bastante, assim, o início do filme por conta do Ed, aquela coisa dele tentar ser íntegro e denunciar a empresa lá que tava fazendo todos aqueles maus tratos, aqueles crimes com as pessoas. E mostrar que o capitalismo consegue ferrar você, porque se você, às vezes, faz o bem, você vai se ferrar você. É, e, às vezes, não é o capitalismo só, não, gente. Às vezes, são as pessoas são ruins <risos> mesmo. E uh, o andar do filme é bem bacana, Sim. todo negócio de investigação. Eu adorei, né? a coisa do jornalismo e tal, só que no final eu simplesmente não me desceu com aquela coisa do Venom ser, sério, um comediante de stand-up comedy que fica fazendo comentários que uau, eu vou comer você então blá blá blá, tipo, gente, não precisa disso. Eu acho que o Venom poderia ser garantir muito melhor se ele fosse sério, e ele se impor mais respeito. eu Assim, eu acho que diminuiu o que, que o Venom poderia ter sido. Ah, eu gostei porque, tipo, eu acho que quando você vê Venom, tem uma ideia do tipo, a simbiose, ela se vê como uma simbiose fraca. Uhum. Ela se vê como uma simbiose que não é forte. Tipo, diferente do Venom, que a gente tá acostumado a ver no Homem-Aranha. Que é tipo, não, eu sou o melhor do meu tipo de coisa, sei lá o que eu for. E aí tem um irmão não sei o quê. Eu, quando eu vi, eu pensei assim, cara, esse é um Venom que não é o Venom que gente está acostumado. Ele é um Venom que tem, tipo, uma consciência do tipo cara, tem muitos outros seres muito mais fortes que eu. E eu não consigo fazer isso sozinho. E aí, ele, quando ele entra com o Ed, eu acho que rola uma coisa, tipo não, a gente quer fazer o que é certo, a gente só não tem certos meios. Então eu vou fazer, só que eu sou o quê? Chato! Não, eu acho que o filme só tentou colocar uma coisa mais blockbuster no final de colocar o Venom canestrão. E pra tentar ter uma continuidade e tal, pra tentar o Venom poder continuar com uhum. o Ed, então eles deram uma desculpa meio ruim, eu achei bem ruim no final, só que assim, o Ed Brock, ele em si, a pessoa, eu acho que a jornada dele foi bem bacana, só que a coisa com ele, com a simbiote não funcionou pro final, sendo que foi uma pena, porque o filme inteiro foi super bacana, assim, ótimas cenas de ação, tem vários personagens no filme que são muito legais, é, tem a irmã do John Ralph de Parks and Recreation, maravilhosa ela, e... mas é isso cara, o final foi horrível, que desandou tudo o que o Venom podia ser. Venom foi ótimo. Mas, é isso, né, cada um fez o opinião. Fala aqui se você curtiu o Venom ou não. Fala se você curtiu o filme, talvez você tenha curtido o final, não sei, né? Bom, eu curti. <risos> eu tenho que me explicar, mas eu vou falar de Efeito Borboleta 2. É... Não, então, eu gosto muito de Efeito Borboleta. Não, um é ótimo, é gente, ótimo. não tinha como ter um 2 tão bom. Não, tinha com... não, não tinha como ter um 2 bom. Porque eles fecharam a história, ficou incrível. E aí, o dois veio e eu falei, o que que tá acontecendo? Porque assim, a ideia é legal de ter uma outra pessoa. Eu gosto disso, eu acho que, tipo, é muito estranho ter só uma, uma linhagem de pessoas que conseguem fazer certas coisas. Eu acho muito esquisito, a gente somos 7 milhões de pessoas. Então, quando eu vi que tinha um dois, eu falei, pô, legal. Pode ser uma história diferente. Só que o cara é um babaca. Tudo ia ser resolvido se ele conversasse com a mulher dele. E eu fico revoltada o filme inteiro. E aí no final eu fiquei mais revoltada ainda. O que eu achei que não era possível. Sabe, tipo, sabe quando você já tá decepcionado e aí você bota a, a sua expectativa lá embaixo. E aí a coisa consegue piorar. Foi efeito Borbaleto 2. É porque assim, eu acho que o filme, ele por si só Ele já tinha começado ruim Porque você vê claramente que não foi uma tentativa De contar uma outra história Foi a tentativa de contar a mesma história e ganhar dinheiro com isso Sim, e mostrar personagens pouquíssimo carismáticos Porque não fazia sentido o conflito deles O conflito dos outros fazia todo sentido O cara tinha vários lapsos de memória E quando ele voltava, ele descobria que coisas horríveis tinham acontecido Amiga, eu acho que você já sabia ah. que o filme ia ser ruim E assim, não, você eu sabe sabia, hein, eu, eu sabia, eu sabia que ele ia ser ruim Mas é tipo, é o que eu falei Eu tenho que me explicar eu sabia que ele era ruim Mas eu não esperava o nível que ia chegar no final Porque o nível até o final Eu tava levando, eu assisti o filme inteiro Só que a minha questão é Se o filme é muito ruim, eu paro antes do final Eu não tenho problema de largar coisas Eu sou uma pessoa muito liberta disso Mas quando eu cheguei e eu assisti até o final Eu falei, eu não acredito que eu passei por isso Bem, O slow aqui da história é Ela queria o um filme ruim Ela conseguiu um filme pior ainda. E o problema todo foi que eu sabia que era ruim Mas eu não esperava que fosse ficar pior mas agora a gente quer saber de vocês. Se vocês já passaram por isso, sabendo que o filme era ruim, ele conseguiu ficar pior. Comenta também se você concorda que os finais que a gente falou aqui são muito ruins ou não, ou né? Ou não. <risos> e também, gente, segue as playlists da gente, assiste nossos vídeos e dá uma força no nosso canal dando like, compartilhando, que vai ajudar bastante. Só assim também, pode a gente poder crescer cada vez mais e a gente poder fazer mais vídeos pra vocês, gente. Até o no próximo vídeo. Tchau, tchau.